Viva! No presente exercício, exploraremos as operações de união e de interseção generalizadas de conjuntos para famílias de conjuntos. Especificamente, desejamos demonstrar que a união de uma família de conjuntos é disjunta da interseção de uma outra família de conjuntos. E, além disso, há uma hipótese adicional sobre a relação entre essas duas famílias, escrita aqui por extenso, em português. Também esta hipótese envolve a noção de conjuntos disjuntos. Por onde começar a resolver um exercício como esse? Eu costumo dizer que é preciso um pouco de organização, um pouco de limpeza. Nesse sentido, há pelo menos três dicas que podem ajudar. Cada problema com que nos deparamos em matemática tem os seus dados particulares, as hipóteses que podemos usar ao longo da nossa demonstração. Para conseguir usar uma hipótese, é preciso compreender bem a sua forma lógica. Tal forma vai nos ajudar a entender o que a hipótese diz e como ela diz. Neste problema particular, temos a dupla hipótese sobre as famílias F e G serem não vazias e uma hipótese adicional sobre a relação entre F e G. Nós vamos formalizar esta última hipótese em uma linguagem matemática, livre de ambiguidade, daqui a pouquinho. Cada problema matemático também tem o seu objetivo. Este objetivo igualmente tem uma certa forma lógica, e se pretendemos inferi-lo a partir das hipóteses, é muito bom saber de que forma este objetivo pode ser estabelecido, o que pode, deve, na realidade, depender desta forma lógica. No presente caso, o objetivo está marcado pela ordem, demonstre que, e se constitui de uma seção envolvendo a união e a interseção de famílias, Definindo conjuntos de juntos, finalmente. Significado, não atire as cegas. Certifique-se de que você compreende cada um dos termos e conceitos envolvidos no enunciado. Você sabe o que é uma família? Sabe o que quer é dizer que essa família não vazia? Sabe o que é o integrante de uma família? Sabe o que é a união e a interseção de uma família? Sabe o que é conjuntos de juntos? Se não sabe, pare agora. Vá atrás das definições necessárias. Vamos agora analisar cada uma dessas coisas em ordem. Por exemplo, a hipótese de que H representa uma família não vazia de conjuntos. Por definição, dizemos que uma família de conjuntos é não vazia quando há um conjunto que é integrante desta família. Note que, para evitar conflito de tipos, ao invés de dizer que o conjunto H é membro do conjunto H caligráfico, eu usarei a decoração F7 e lerei esta seção, como aqui já fiz, como H é integrante da família H caligráfico. Eu vou deixar de lado aqui a hipótese simples de que F e G são famílias não vazias e invocarei na hora que dela precisar. A outra hipótese diz que todo integrante de F, que eu vou escrever assim para todo F, integrante do F caligráfico, é disjunto de D de, e, portanto, não há nada na interseção deste F com alguma coisa, que eu não vou esclarecer qual é. Algum integrante de G. Esta é a coisa. Vou escrever aqui. G é integrante do G caligráfico. Talvez você tenha alguma dificuldade de escrever essa frase de primeira. Mas vamos ver se você consegue lê-la. Vamos ver se conseguimos concordar que esta frase é a descrição desta hipótese. A hipótese trata de dois conjuntos disjuntos e diz ainda que estes dois objetos, F e G, são integrantes do F caligráfico e do G caligráfico. De que forma? Bem, a hipótese diz que, ao tomarmos um integrante arbitrário da família F caligráfico, sempre poderemos encontrar um integrante específico da família G-caligráfico para os quais esta acerção é verdadeira. Ou seja, estes dois integrantes são conjuntos de juntos. Duas coisas são importantes aqui quando definimos a forma lógica dessa hipótese. A primeira é, como temos aqui quantificadores aninhados, um dentro do outro, temos que tomar muito cuidado para não confundir a ordem em que essas quantificações são feitas. Em matemática, um para todo existe é completamente diferente de um existe para todo. Se você ainda não percebeu isso, deve refletir a respeito. Segundo, se esta hipótese é, afinal de contas, uma quantificação universal, para que ela possa ser usada ela praticamente nos está implorando que forneçamos um certo objeto específico com esta característica, integrante de f caligráfico, para que possamos concluir por instanciação que alguma coisa que depende desse objeto específico f existe. Para cada f que você fornecer, esta hipótese garantirá que é possível encontrar um G, com uma certa característica. Note que, eventualmente, teremos uma acessão com esta forma, que diz que dois conjuntos são disjuntos. Tal acessão pode vir a ter que ser usada ao longo dessa demonstração. Por outro lado, temos uma outra acessão com a mesma forma lógica, que diz respeito a dois conjuntos serem disjuntos, como conclusão, é bom nos certificarmos, portanto, que sabemos usar e que sabemos concluir uma sessão com esta forma. Façamos aqui agora, então, um parêntese para discutir como que as sessões com esta forma lógica podem ser usadas e como elas podem ser concluídas. Comecemos pelo uso. Partimos, portanto, de um dado que afirma que os conjuntos A e B são disjuntos e precisamos, de alguma forma, analisá-lo. Precisamos utilizar este dado de alguma forma útil. Eu afirmo agora que há uma certa similaridade entre as seções da forma A é subconjunto de B e as seções da forma A é disjunto de B. Vou esclarecer agora o sentido da minha afirmação. Na primeira situação, temos dois jogadores. O primeiro deles diz que sabemos que A é subconjunto de B. O segundo jogador, então, logo provoca. Eis aqui um elemento de A, X. A isto responde o jogador 1, um que pode concluir, usando a definição de inclusão, que X pertence a B. A situação número 2 é parecida com a primeira. O jogador 1, um, mais uma vez, diz que sabemos que A é subconjunto de B, mas, desta vez, o jogador 2 provoca de uma forma diferente. Ele diz que tem um objeto, o indivíduo X, que não é elemento de B. Mais uma vez, o jogador 1 um sabe como reagir. Ele logo diz que este indivíduo X não é elemento de A e usa como justificativa, mais uma vez, a definição de inclusão entre conjuntos. Vamos considerar agora o que acontece do outro lado. Na situação 3, temos o jogador 1, que afirma que sabemos que A e B são conjuntos disjuntos. Isto quer dizer que nenhum indivíduo vive na interseção desses dois conjuntos e o jogador 2 sabe que, pela definição de interseção, isto equivale a dizer que não há indivíduos que simultaneamente sejam membros de A e de B. Logo, o jogador 2 provoca. Eis aqui um indivíduo que está em A. O jogador 1, um, que também conhece o significado da interseção, da igualdade, do conjunto vazio, sabe que ele não pode admitir que este indivíduo X também seja membro de B. Pois, neste caso... A interseção entre A e B seria não vazia. Segue daí, portanto, a conclusão natural de que X não é elemento de B. A quarta e última situação que iremos considerar aqui é aquela que, mais uma vez, começa pela presunção de que A e B são disjuntos, ou pelo menos assim diz o jogador 1. O jogador 2, agora, de forma simétrica, diz: tá bom. Eis aqui um elemento do conjunto B. Exatamente pelos meus motivos anteriores, o jogador 1 agora não pode admitir que este x também seja membro do conjunto A, sob risco de entrar em contradição com o que ele disse antes. A conclusão a ser extraída daqui é de que, tanto em asserções sobre conjuntos e inclusão, quanto em asserções sobre conjuntos disjuntos Podemos extrair informação a partir de premissas dadas de antemão. Se todo A é B, eu sei como converter As em Bs. Mas se todo A é B, eu também sei como converter não Bs em não As. Por outro lado, se todo A é não B, eu sei como converter As em não Bs. Equivalentemente, se todo B é não A, eu sei como converter Bs em não As. Do ponto de vista do quadrado clássico das oposições, estas acerções são ditas contrárias. Não podem ser ambas verdadeiras se houver elementos no conjunto A. Esta mesma similaridade agora pode ser usada quando desejarmos concluir uma asserção segundo a qual dois conjuntos são disjuntos. Desta vez, precisamos justificar por que diremos que A é disjunto de B. Um primeiro caminho tradicional e que você, de fato, pode encontrar em um outro exercício consiste em supor, ao contrário, que A intersecta B. Daí, podemos, claro, concluir, usando a definição de interseção, as definições de igualdade, conjunto vazio, que existe uma testemunha desse fato, alguém que vive nessa interseção. Um conjunto X, que é membro de A e também membro de B. A tarefa, a partir daí, passa a consistir em verificar que esta suposição nos leva a uma contradição. Uma alternativa agora é considerar aquilo que já sabemos sobre esta acerção, representar uma incompatibilidade entre duas acerções, e começarmos da suposição de que uma destas acerções é o caso, a saber... Supor que há um certo objeto x, elemento de A. Tudo o que nos resta aqui é oferecer motivos para a conclusão de que este x, arbitrário, não é elemento de B. Se nenhum elemento de A é elemento de B, a interseção entre esses dois conjuntos é vazia. Analogamente, podemos começar da suposição de que x é elemento de B e mostrar que este x arbitrário não poderá ser elemento de A. Se nenhum elemento de B é elemento de A, a interseção entre os dois conjuntos é vazia. Retornemos ao problema principal. Já sabemos o que significa dizer que certas famílias de conjuntos são não vazias. Já sabemos o que significa dizer que dois conjuntos são disjuntos. Já sabemos usar uma asserção com esta forma e já sabemos concluir uma asserção com esta forma. Talvez persista agora aqui, contudo, alguma dúvida sobre o significado das operações generalizadas de união e de interseção de conjuntos. Eu vou recordar aqui o significado destas duas acerções duais, que é muito simples. Um elemento de uma união de uma família é um elemento de pelo menos um dos integrantes dessa família. Um elemento de uma interseção de uma família é um elemento de todos os integrantes dessa família. Vale recordar que se a família for vazia, não há objetos na união. Por outro lado, se a família for vazia, não está bem claro quem são os elementos da interseção. Como esta é uma seção universal, ela não terá contra-exemplos, Aparentemente, todos os objetos do universo seriam elementos dessa interseção, o que, em princípio, não faz sentido. Começando, finalmente, a demonstração do enunciado acima, considere que temos a hipótese já formulada antes, que traduz parte do enunciado, e recorde que desejamos demonstrar uma seção que afirma que certos dois conjuntos são disjuntos. Para usar esta hipótese que temos aqui, seria muito interessante se pudéssemos contar com um integrante da família F caligráfico. Por outro lado, uma das formas de demonstrar que estes dois conjuntos são disjuntos consiste em tomar um objeto arbitrário daqui e mostrar que tal objeto não está aqui, como acabamos de ver há pouco. Parece conveniente dar preferência a esta linha de argumentação. Se não, vejamos. Começamos, portanto, tomando um objeto arbitrário dentro do conjunto união de F. Por outro lado, agora, tendo em vista que a acerção no item 1 é uma asserção existencial pela definição de união de famílias, podemos utilizá-la dando o nome A, digamos, para o integrante desta família F, que tem C como membro. Pode, evidentemente, haver mais de um integrante em F com esta característica. Considerando que, pelo item 2, temos que A é integrante da família F caligráfico, podemos instanciar a hipótese para este F particular igual a A, e concluir, assim, que existe um integrante da família G caligráfico que é disjunto do conjunto A. Mais uma vez, o item 4 representa um existencial, e para usá-lo, podemos considerar um integrante arbitrário da família G, como cumprindo o papel deste indivíduo anterior. Isto é, tal que A seja disjunto de, de B. Conforme a análise que já fizemos antes da definição de união disjunta, de agora como um dado, podemos usar o fato anterior de que C é um elemento de um destes conjuntos da união disjunta para concluir que C não é elemento do outro conjunto. Usando agora a definição de interseção de famílias, Note que temos um integrante da família G, a saber, o conjunto B, do qual o conjunto C não é elemento, de onde podemos concluir que C não é elemento da interseção. Começamos assim de um objeto arbitrário C na união da família F e concluímos agora que este C não está na interseção da família G. Isto é exatamente o que desejávamos concluir. E, portanto, do raciocínio que começa em 1 e vai até o item 8, com algumas hipóteses locais sendo feitas pelo caminho sobre o conjunto C no item 1, o conjunto A no item 2 e o conjunto B no item 5, podemos finalmente descartar todas estas hipóteses locais e concluir pela definição de conjuntos de juntos, como já apontamos antes, que não pode haver nada em comum entre união de F e interseção de G. Note que a hipótese de que a família G é não vazia é essencial para concluirmos o item 8. Até porque, em caso contrário, nós não aplicaríamos a definição de interseção de famílias. Por outro lado, a hipótese de que a família F é não vazia é desimportante para esse problema. Afinal de contas, se tal família for vazia, a união de F também é um conjunto vazio e a interseção deste conjunto com qualquer outro é vazia, como queríamos demonstrar. Ah, você quase que certamente notou esses erros aqui mas vale a pena corrigir antes de terminar o vídeo. Segundo a nossa notação, aqui deveríamos ter escrito o símbolo de pertinência decorado com F7 para dizer que G e B são integrantes da família G caligráfico.